Oi gente, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, o meu nome é Josiane, eu moro aqui em Pinhais, tá? E eu tô gravando esse vídeo porque eu quero saber de vocês se eu tenho algum seguidor aqui no meu Instagram que é empresário em Pinhais, que é comerciante, que é autônomo, que é microempreendedor, que é artesã, que é empresária. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho um canal no YouTube onde eu trato de empreendedorismo né? Eu ensino as pessoas a empreenderem. E por que que eu tô aqui? Porque eu quero fazer um convite para você. Eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você a divulgar o seu negócio. E eu vou abrir espaço no meu canal do YouTube para isso, para divulgar o seu negócio, pra gente poder bater um papo através de repente de live, né? Porque eu não posso ir até você para poder gravar uma entrevista, mas a gente pode conversar através de live. Só para você saber, o meu canal do YouTube, ele passou de 54 mil inscritos. É um canal que é bem bacana e como é um canal direcionado para o empreendedorismo, eu acredito que eu posso contribuir bastante com você, tá? Com você, empreendedor, empresário, comerciante, artesã, empresária aqui da nossa cidade, né, de Pinhais. E eu quero fazer a minha contribuição, eu quero ajudar você nesse momento tão difícil, né, que os comércios aí estão todos fechados que a nossa administração fechou todos os comércios e eu quero ajudar você independente se o teu comércio é o comércio que tá fechado ou o comércio que tá aberto porque a gente tem alguns comércios abertos né como por exemplo casas de ração casas de carne supermercados panificadoras então vocês também vão ter espaço no meu canal, tá? Pode ficar tranquilo. Eu não vou fazer diferença com ninguém. Qualquer pessoa daqui de Pinhais, que quiser aparecer no meu canal, que quiser ter uma visibilidade, manda aqui um, um direct pra mim. Me marca em alguma postagem, né, pra eu poder falar com você. Além do meu canal do YouTube, eu tenho também o meu grupo no Facebook que se chama Clube dos Empreendedores. Ele é um grupo que já tem quase 40 mil pessoas essa entrevista que eu vou fazer com vocês eu vou também disponibilizar no youtube no facebook e aqui no instagram então tem uma uma rede de contatos aí bem grande que pode visualizar a sua empresa né que pode de repente que tá procurando exatamente pelo produto que você fabrica ou pelo serviço que você que você faz só que você não tá conseguindo Sozinho, você não tá conseguindo sozinho, ainda mais agora que tá tudo fechado, né? Então eu quero dizer pra você que eu me coloco à disposição, tá? Pra te ajudar. Então, meu nome é Josiane Amorim, eu moro aqui em Pinhais e eu quero contribuir para ajudar você, para te ajudar a, a melhorar aí a sua visibilidade, tá bom? Então, me chama lá no Instagram, JosianeAmorimOficial, ou me acha aí nas redes sociais que aí a gente vai conversar. Eu prefiro que você me chame no direct do Instagram porque eu consigo te responder com mais rapidez, tá? Então, eu fico esperando você porque eu quero te ajudar e eu vou te ajudar. A melhorar a visibilidade aí da sua empresa. A gente tá junto, tá bom?